Você está ouvindo o audiolivro Uma Partida de Amor Uma obra de Eurípides de Esquil, Pelo Espírito Josué Capítulo 6.2 O Imensurável Bem que é a Família Segunda parte Léo olhava admirado a colega que, assim como ele, Havia pouco tempo alimentara na alma insano propósito vingativo, agrupando-se a outros equivocados companheiros. Reparou que agora ela já não ostentava aquela horrível faixa vermelha nas festes superiores. Com efeito, Daniela apresentava olhar sereno, próprio das criaturas que estão em equilíbrio. Contudo, se ela estava calma e se postava com serenidade, a verdade é que sua consciência mais parecia um desses estridentes alarmes residenciais que disparam de períodos em períodos. É que, no coração da futura mãe, o amor tomara dois assentos. Um, pelo filhinho que ia nascer, e outro, pelo arrependimento de ver Diógenes em situação desconfortável, sendo ela responsável. Desde que ouvir a palestra no Centro Espírita sobre a justiça divina, recomendando a prece para que aprendesse a perdoar ao invés de se vingar, não conseguira mais se assossegar. De fato, quando ouviu aquela abençoada palestra sobre a justiça divina, passou a orar muitas vezes, pedindo a Deus que ajudasse a aprender a perdoar. E agora suas preces foram ouvidas. Tão fervorosas foram que obtivera a graça de participar de ações que iriam ajudá-la a reverter o mal que causara. Desdobrada pelo sono, foi que se encontrou com Diógenes, igualmente desdobrado. Ficaram ambos frente a frente, despidos de todo o artificialismo inócuo da denominada etiqueta social, já que no plano espiritual os espíritos têm aguçados os sentidos, além de assimilarem o teor vibratório uns dos outros, identificando, de pronto, a qualidade dos fluidos emanados por aqueles com os quais comungam e da mesma forma com os quais antipatizam. Essa é a sistemática infalível da sintonia, que voltamos a referir, age tanto para os amigos quanto para os inimigos. Diógenes também, ao ser demitido e de forma tão tumultuada, entrou em grave crise de depressão, fruto de uma surda revolta ante o inesperado. Nem ele próprio saberia explicar como é que agira de forma tão equivocada. Seus pais o apoiaram, mais uma vez, não permitindo que se entregasse sugestões obsessivas indutoras a chafurdar-se no alcoolismo ou na fuga da realidade pelos tóxicos ou de mergulhar no sexo desvairado. É que a estrutura moral que recebera no lar funcionou como vitorioso escudo às investidas do mal. Mas não o livrou de um profundo abatimento. Por vários dias esteve apático, sem apetite, desanimado até para praticar esporte, que era uma das suas maiores alegrias. Cursava a faculdade de agronomia, mas estivera desinteressado até das aulas. Essa situação anormal não passou desapercebida dos seus pais. E foi o pai Ramiro que o chamou para um passeio, De hoje, disse meu filho, venha comigo. Precisamos conversar. Ele nem recusou nem se mostrou animado a um diálogo. Não obstante, assim mesmo seu pai levou-o a uma caminhada. Andaram um bom pedaço em silêncio, estando Ramiro em oração, pedindo ajuda do alto que logo veio. Eu e sua mãe somos agradecidos a Deus por nos confiar um filho como você. A sua felicidade é a nossa também. Da mesma forma, sua tristeza passa a ser dividida conosco. Respirou fundo e prosseguiu em tom ameno. Temos notado que desde que perdeu o emprego, você anda abatido, nem se alimenta direito, tem tido um sono intranquilo. É, pai, não é fácil ficar desempregado e ainda mais do jeito que as coisas aconteceram. Então você viu que eu não tenho dormido direito? Vimos, sim, eu e sua mãe. Concordo que não é fácil encarar uma demissão, mas também não é motivo para esse tipo de reação na qual você se fixou. Convidei-o para este passeio porque tenho uma coisa muito importante para falar com você. Diógenes permanecia sem interesse naquele passeio e no diálogo com o pai, apenas acompanhando-o por respeito filial. Contudo, tal impassibilidade logo o deixaria, pois Ramiro pronunciou uma única palavra. Daniela, o que tem ela a ver com os meus problemas? O que tem, meu filho? Tem tudo. Eu vou fazer uma confissão. Confissão? Pois é. Quando ficamos sabendo que ela estava grávida e que você era o pai da criança, tanto eu quanto sua mãe cometemos um grande, um imenso erro. O que foi que vocês fizeram? Ficamos do seu lado, ou melhor, e me perdoe. Ficamos do lado da sua irresponsabilidade. Pai, é incrível você me falar dela. Eu nem sei o que dizer, mas tem uma coisa que anda me esquentando a cabeça. Fale para seu pai o que é. Nestes últimos dias, eu tenho pensado muito e imagino que Deus me castigou justamente por causa da Daniela. Diógenes, meu filho... Quantas vezes eu já lhe disse que Deus não castiga ninguém? É verdade, muitas vezes, e também que Deus não distribui prêmios. E então? Mas é muito difícil não associar o meu problema com o problema dela. Até parece que eu cometi um crime e fui punido por isso. E o que você pretende fazer? É isso que vem fazendo minha cabeça ferver. Eu quero achar um jeito de reparar algum mal que eu tenha causado a Daniela. Por Deus! Era exatamente isso que eu ia pedir para você, procurá-la e reatar o relacionamento de vocês. Isso é tão difícil, tão difícil. Nada é difícil para aquele que se coloca ao lado da verdade. Fazendo pausa e caminhando mais um pouco, Ramiro considerou: Deus tem incontáveis e sábias formas de amparar os arrependidos. Diógenes ainda se lamentou. Tem outra coisa, pai, que eu não contei para você e para mãe. O que é? Pois aproveite e conte agora, se quiser. Fui despedido porque agi de forma infeliz com Dona Ambrosia. Como assim? Nem eu mesmo sei como é que foi acontecer uma coisa daquelas. Em plena noite, ambos de serviço, eu e ela, fizem uma proposta infeliz. O pior de tudo é que eu tenho a nítida impressão de que não era eu que estava fazendo aquilo. Então foi essa a causa pela qual você foi despedido? Foi. E ela apresentou queixa na polícia contra mim. — Meu Deus! Como você não me contou nada até hoje? — Não quis atormentar nem você, nem mamãe. O delegado me chamou alguns dias depois e me passou um grande sermão. Inclusive confessei a ele que estava arrependido e disse também que eu nem sei como é que faltei com o respeito, até parecendo que eu era outra pessoa. E o que foi que o delegado decidiu? Quando eu falei isso, ele resmungou. Hum, interferência astral da pesada. E depois me fez prometer que teria mais cuidado e aí me liberou. Você teve sorte de encontrar uma autoridade espírita. E agora uma primeira ação redentora de sua parte é ir pedir perdão à senhora Ambrosia. Diga a ela o que você acabou de me dizer. Tenho receio de sequer ser recebido. Não receie. Se sua intenção é sincera, Deus, que conhece nossos sentimentos, proporcionará o um meio de tudo acabar bem. Uma forma infalível de você contar com as forças sublimes do bem é fazer uma prece sincera antes de ir procurar aquela senhora. Justos houvera determinado aos dois pretores que se mantivessem junto de Daniela por alguns dias, aguardando ordens, se possível nas vinte e quatro horas de cada dia. Isso porque houvera percebido, nas últimas reuniões no pavilhão das justas causas, que a jovem grávida vinha sinalizando alguma fraqueza. Por sua grande cultura... Sabia que, de fato, as mulheres prestes a serem mães tornam-se mais sensíveis e preocupam-se inteiramente apenas com isso. Mas, embora isso seja verdade quase sempre, com referência a Daniela, ele estava enganado. Desde que ela ouvira a palestra doutrinária sobre o perdão, já não conseguia trazer no coração a mesma vontade de ver a derrocada de Diógenes. Comprovante tácito do largo alcance de uma palestra espírita, nos é dado pelo seguinte fato. Os dois auxiliares de justos, espíritos não de todo maus, apenas eclipsados pela nefasta influência hipnótica do seu chefe, cumprindo as ordens dele, procuraram-se postar ao lado de Daniela noite e dia. Mantinham-se à espreita do lado de fora da casa, pois jamais conseguiram adentrar. É que a casa se mantinha guarnecida de invisível, mas fortíssima defesa, qual se ali estivesse instalada cerca de altíssima voltagem. Por isso, na verdade, não conseguiam manter presença integral todas as horas do dia. Porque inexplicavelmente. Algumas vezes eram afastados por mão invisível e só podiam permanecer nas proximidades. Isso acontecia nos momentos de prece, não só dela, mas também de seus pais em favor da filha, na feliz expectativa da chegada do neto. Pois bem, no dia em que Daniela saiu com seus pais, os dois pretores seguiram com a família para se certificar de onde iam. Pois que essa não tinha sido a ordem expressa de justos? Qual não foi a surpresa dos dois pretores quando a família chegou ao destino? Uma construção de tamanho médio, simples, onde já estavam muitas pessoas e outras chegando. Notaram, em segunda surpresa, Aquela casa parecia ter uma luz em cada tijolo, pois toda ela estava iluminada por dentro das paredes. Antes de entrar naquele prédio, Daniela parou por alguns instantes e olhou para o céu. Os dois pretores também olharam. Essa foi a terceira surpresa para eles, ocorrida às três em menos de dois minutos, Lá no alto brilhavam estrelas, e a noite era serena. Mas, como se chovesse só em cima do tal prédio, pequenos flocos de luz caíam no telhado e penetravam no recinto. Uma chuva de luz. Dentro do coração dos dois, alguma coisa falou mais alto do que o motivo pelo qual estavam ali. Uma inesperada e há muito tempo deslembrada paz invadiu-lhes a mente. Sem que pudessem explicar, de forma absolutamente inesperada, lágrimas ardentes molharam suas faces. Foi quando dois rapazes aproximaram-se. Sem que pudessem explicar, sabiam que, assim como eles, também não mais tinham o corpo físico. Com um olhar carinhoso, exalando a fraternidade, abraçaram os dois, logo se revezando naquele abraço amigo. Tal gesto também era acontecimento cuja última vez se perdera na memória deles. Aí, envolvidos naquela aproximação tão boa, sentiram o que é experimentar a paz na plenitude Embora por poucos segundos. Os rapazes os convidaram para entrar. — Sejam bem-vindos, meus irmãos. Essa casa é do nosso maior amigo. Os dois se entreolharam, pois súbito brotou-lhes suspeita de que alguma coisa ali não se acomodava à sua tarefa. Seria aquela uma outra casa de justos? — mas, vendo que Daniela já entrara, resolveram aceitar o convite. Antes de entrar, contudo, um dos pretores questionou. — Maior amigo? Quem é? Seria essa casa do nosso chefe? — Não, essa casa não é dele. É de alguém que recomenda que só Deus legisla e que todas as leis divinas visam exclusivamente ao nosso bem. — Hum, e quem é esse tal? — Jesus. Ambos os infelizes espíritos, ao ouvir o sagrado nome do mestre dos mestres, sentiram que no cérebro ocorrer uma mini implosão, pois no mesmo instante veio-lhes à memória a lembrança da sua distante meninice e de suas mães. Lembraram-se, sim, de quem era Jesus, o Salvador do mundo, aquele que descera do paraíso para ensinar os homens a se amarem. Antes que outras lágrimas viessem a envergonhá-los mais ainda por estarem chorando, e, pior, na presença de estranhos, os dois rapazes, com gentileza, os conduziram para o interior do prédio. Adentraram. Numerosas pessoas oravam em clima de muita harmonia. Sentiram uma agradabilíssima eletricidade os envolver, e no mesmo instante um desconhecido êxtase os visitar, da cabeça aos pés. E então, jamais sonhada quanto sublime e surpresa os alcançou. O efeito... Dois focos luminosos logo vieram em sua direção. Dentro daqueles focos perceberam haver a silhueta de alguém. Ajoelharam e instintivamente baixaram o olhar. Quando aquelas pequenas nuvens luminosas se aproximaram, ouviram duas vozes exclamar com doçura, dirigindo-se em uníssono a eles: meu, meu filho! filho. Ergueram os olhos e viram suas mães. Sem a menor condição de articular palavra, logo foram erguidos por elas, que os beijaram na face com um carinho pleno. Também eles, a uma sua voz, exclamaram. — Mãe! Um dos dois espíritos se adiantou e logo disse, dirigindo-se aos dois. — Deus permitiu que nós nos encontrássemos nesta abençoada casa de oração e é isso mesmo que devemos fazer até para não perturbar a tranquilidade deste ambiente. Aquelas duas mães, espíritos evoluídos, que havia tempos vinham rogando a Jesus que tirassem seus filhos da equivocada trilha em que se encontravam só agora puderam se aproximar deles, pois o livre-arbítrio de ambos estava indene ao tirânico poder hipnótico de justos. Nesse instante, foi iniciada a leitura de um trecho do capítulo 10 de O Evangelho Segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os misericordiosos! A pessoa encarregada da leitura recitou em voz pausada e clara. É permitido repreender os outros? Cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos e principalmente para aqueles cuja proteção vos está confiada. Mas isso é uma razão para o fazer com moderação, com um objetivo útil e não, como se faz na maioria das vezes, pelo prazer de desacreditar. Nesse último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda realizar com todos os cuidados possíveis. E mais ainda, a repreensão que se lança sobre os outros deve ao mesmo tempo se dirigir para ver se não a merecemos também. A seguir, foi feita a prece para a abertura da reunião e logo a palavra foi passada para uma palestrante que discorreu sobre o problema do ser humano de se autoproclamar júri, juiz e carrasco. As mães dos dois pretores se mantiveram atentas à palestra doutrinária, dispensando aos filhos suaves carinhos. Aqueles dois sofridos espíritos vivenciavam momentos de felicidade e, sem que pudessem evitar, realizaram um retrospecto de como vinha sendo sua vida. Não era nada boa a análise do que vinham fazendo. Justiça pelas próprias mãos e, pior, com pessoas que não conheciam, que em nada os havia prejudicado. Algumas inevitáveis perguntas visitaram o cérebro deles, agora momentaneamente livres da nefasta hipnose. A troco de que estamos perturbando tantas pessoas? O que elas nos fizeram para merecer nossa agressão? E o que temos ganhado com isso? Como se ouvissem seus pensamentos, as mães olharam ternamente seus pupilos e, com gestos amenos, como que responderam as perguntas. Filhos do coração, façam isso mesmo, meus filhos. Saiam desse roteiro infeliz, busquem o um arrependimento sincero e orem a Jesus. Só assim vocês poderão novamente se encontrar com nós duas para que possamos ajudá-los. Quando a palestra terminou e as pessoas foram se retirando, eles não quiseram sequer se mover de onde estavam. Não tinham a menor vontade nem de seguir Daniela, nem de voltar para o pavilhão das justas causas. Com beijos de muita candura, que só deram mais bem-estar aos filhos, os dois espíritos maternos se despediram deles, prometendo que só com preces vindas do coração deles poderiam novamente se reencontrar. Lágrimas explodiram no peito dos dois pretores, e molharam suas faces agora transfiguradas, pois irradiavam a expressão que só visita aqueles dispostos à auto-regeneração. Nisso, os dois rapazes que os recepcionaram na entrada se achegaram a eles e iniciaram um proveitoso diálogo. Esse, a viva voz. Então, gostaram? Chorando, outra vez envergonhados, não conseguiram responder. Sentiam-se criminosos. Temos uma generosa oferta a fazê lhes Essas palavras amenizaram o sufoco dos dois pretores e, ao mesmo tempo, despertaram-lhes o interesse. Sabemos de onde vocês vêm e por que estão aqui, mas, graças a Deus, podemos notar que a caridade de Jesus se apresentou aos dois, trazendo-lhes a sublime companhia de suas mães. Os dois pretores tinham já uma inarredável decisão. Não retornariam ao pavilhão das justas causas, pois só agora identificaram que era de lá que vinha todo o mal que lhes afligia a alma. Como os dois rapazes haviam feito a oferta de algo, talvez pudessem permanecer por ali mesmo. Ambos pensavam que nada mais os surpreenderia, pois na mente deles, embora as perguntas dançassem daqui para ali, as respostas chegavam aos seus sentidos, vindas do nada. Não se enganaram quanto às expectativas de permanecer ali, Pois logo os dois rapazes lhes disseram: Permaneçam por algum tempo por aqui como hóspedes aprendizes. A breve tempo poderão voltar para junto do seu chefe, mas numa outra condição, pois uma grande modificação deverá ocorrer por lá. Assustados, os dois pretores perguntaram, quase ao mesmo tempo: O que vai acontecer? Deus, na sua infinita misericórdia, ao elaborar as leis que regem o progresso espiritual, colocou um parágrafo que determina que, quando um rebelde não se emenda, é chegada a hora da mais eficiente das professoras ministrar-lhe uma caridosa aula. Como assim? Professora? Qual professora? E que disciplina ela leciona? A professora é a dor, e a disciplina da sua especialidade é a pedagogia do arrependimento, seguido do remorso e coroado da reparação do mal até então praticado. Já no início desse curso, o rebelde tem caçado livre-arbítrio e entra em ação a inexorabilidade do programa a que estão destinados todos os filhos de Deus. Programa dos filhos de Deus? Sim, evoluir. Como é que acontece tudo isso? Pela continuidade permanente da reforma moral, a qual só ocorre pela alternância dos estágios que o espírito realiza, vivendo ora um período de avaliação no plano espiritual, ora outro estágio de verificação dos aprendizados. Esse processo renovador